É uma, uma alegria muito grande é, estar aqui agora. É, nós que somos Lula estamos em muitos lugares ao mesmo tempo, todos nós. E é fundamental, nesse momento, nós ouvirmos a, a inteligência apaixonada da Marilena Shawi. É, nós que não separamos a inteligência das nossas paixões e das nossas opiniões, é, é muito importante, nesse momento, a palavra inteligência dessa que é a maior intelectual brasileira da nossa tradição do socialismo democrático. A irmã mais nova do Antônio Cândido, que nos deixou há pouco. É, a nossa tradição é muito antiga, ela ela percorre toda a luta pela liberdade do povo brasileiro, então ela começou aqui com as moças, é, é a tradição do zumbi dos palmares, que esteve aqui conosco, e nós temos também aqui ao nosso lado o companheiro Paulo Vanucchi, que há é muitas pessoas na sua história de vida, mas eu... Gosto de identificar, e cada vez mais, como sendo aquele companheiro da história da esquerda brasileira, que mais presentificou e atualizou, está atualizando a relação da esquerda com a praxis da defesa incondicional dos direitos humanos. Isto é muito importante para nós e, de respeito à nossa própria sobrevivência enquanto esquerda, nesse momento dramático que nós estamos atravessando. É, o que eu vou falar é algo sintético, ela, ela se insere na continuidade do que ocorreu em São Bernardo e do que está ocorrendo na frente do presídio em Curitiba. Acho muito bonito o gesto do Paulo de nós saudarmos aqui o Lula, darmos bom dia a ele, é, e vai chamar, chama-se é, As Esquerdas e o um Momento Gramsciano. Construir o caminho da liberdade de Lula. É, eu vou ler, é um texto curto. É, a libertação de Mandela da prisão só foi possível quando os movimentos de protesto em seu país e a campanha internacional atingiram um patamar incontornável, irresistível mesmo, à mais dura repressão. Assim, Devemos ter a consciência de que a libertação de Lula só será possível se a campanha internacional e nacional pela sua libertação atingir um patamar incontornável, irresistível até a mais dura repressão. Só assim será possível obter uma vitória judicial e um aparato sistêmico, que funciona como um estado policial e de exceção para a esquerda e para o povo brasileiro. Se é legítimo ter a esperança que a justiça lá prevaleça, esta esperança será apenas uma ilusão se não construir as razões políticas da sua conquista nas ruas, aqui e agora. A questão, então, para nós é como construir a consciência e as vozes dessa campanha massiva, friso, incontornável, irresistível, até a mais dura repressão. Será ela possível a partir da força política que acumulamos no presente estágio da resistência popular ao golpe, ou nós teremos que nos conformar com o Lula preso? Penso que sim, que é possível, como analista é, da conjuntura, inserido na inteligência coletiva da esquerda brasileira, há cerca de 38 anos, como primeiro cientista político brasileiro, que estabeleceu já em dezembro de 2014 um campo de previsão sobre a possibilidade do golpe. Como estudioso da comunicação em diálogo com a impressionante inteligência pública já construída nessa área em nosso país, por três razões. A primeira é que estamos a defender o mais importante líder popular da história brasileira e o mais importante líder hoje da esquerda no plano internacional. Trata-se, em suma, da liderança que hoje, após tantos anos de ódio, calúnia e difamação, poderia vencer eleições presidenciais, até talvez no primeiro turno, como reconhecem até institutos de pesquisa antagonistas e adversários a nós. A segunda razão é que a condenação e a prisão de Lula ocorre em um momento de grave crise de legitimação da coalizão golpista, a qual explica, inclusive, o crescendo da violência judicial, fascista e da tutela militar, sem mais disfarce, neste ano de 2018. A crise dessa narrativa é evidenciada, seja pela altíssima impopularidade de Temer, ou aquele que ocupa o cargo de presidente mais impopular do mundo, seja pela, é, das principais lideranças nacionais ligadas ao golpe, nós que estudamos o PSDB desde a sua origem, este é o é, um momento da sua maior crise histórica, crise de legitimidade do PSDB e das suas lideranças nacionais e do programa posto em prática pela coalizão golpista. A razão terceira, não menos, mas não menos importante, é que, pela primeira vez na história do PT, formamos uma consciência autocrítica, nítida e de esquerda, sobre a imperiosa necessidade de colocar no primeiro plano da nossa praxis a comunicação política, a partir da nossa identidade de esquerda, da nossa própria potência de voz da nossa inteligência pública e de nossos valores, enfim, da nossa unidade com as forças da esquerda. Penso que foi muito feliz o início dessa conferência e, principalmente, a palestra do companheiro Franklin Martins, exaltando essa consciência nova, que, pela primeira vez, torna-se majoritária no PT. Penso que é esta nova consciência, que contou desde o início com o apoio decisivo, decidido do presidente Lula e da companheira Gleise Hoffman, que viabilizou esta conferência nacional em meio a tantas dificuldades da hora. Lula foi, desde a fundação do PT e cada vez mais em sua caminhada, o nosso maior comunicador político público a única liderança nacional da esquerda brasileira que fala para dezenas de milhões e cuja potência de voz pode fazer um contraponto no mesmo patamar com a rede Globo de televisão. Por isto, para a coalizão golpista, não era suficiente impugnar a sua candidatura a presidente, nem mesmo é suficiente prendê-lo mas é necessário calar a sua voz. No ato histórico de resistência à prisão em São Bernardo, é, ele nos passou esse direito de voz pública. Trata-se de construí-lo como um direito público de liberdade de expressão da esquerda brasileira, do próprio povo brasileiro, de fazer o caminho de um que falava uma voz multitudinária, por e com tantos e tantas, para estes tantos e tantas, que em seu pluralismo de vozes falam agora por ele. Esta pedagogia de falar para dezenas de milhões, nós ainda não a temos, mas possuímos impotência aqui e agora, como entendê-la e como realizá-la. As, as esquerdas e o momento Gramsciano. As esquerdas brasileiras venceram quatro vezes o neoliberalismo por via eleitoral, seja pela sua legitimidade em construir amplos processos de inclusão social e expansão de direitos, seja pelo tempo de televisão eleitoral que lhe permitia, em tempos de campanha, nacionalizar sua rede, seja pela amplitude das coalizões que organizou o tempo de televisão, em geral, terceirizado para agências de comunicação privadas, desmotivou a formação de uma rede de comunicação com potência nacional própria das esquinas. A coalizão com partidos de centro e até de direita levaram a uma certa perda de identidade e da nossa capacidade de de disputar valores na sociedade. Em síntese, conquistas sequenciais de maiorias eleitorais divorciaram-se de um processo de construção de hegemonia política. Ou seja, vitórias eleitorais que soldassem a construção de uma potência de voz própria com identidade e construção de valores socialistas democráticos em uma dinâmica eleitoral majoritária. O que seria vencer politicamente com construção de hegemonia política. Agora, o desafio é exatamente este, construir uma potência de voz pública que, a partir da identidade de valores da esquerda, construa uma maioria eleitoral. Não se trata de reproduzir aqui uma falsa polêmica entre aqueles que defendem uma aliança de esquerda versus aqueles que defendem uma aliança de centro-esquerda, mas apostar em uma dinâmica que, a partir da identidade, de valores e da potência unitária da esquerda, polarize, atraia, pactue com todas as forças políticas sociais, culturais e religiosas, em contradição com a coalizão golpista. Este é, sem dúvida, por excelência, pois, um desafio gramsciano. É preciso voltar e atualizar Gramsci para além da rica cultura do eurocomunismo, a qual, no entanto, tinha, ao mesmo tempo, uma crítica insuficiente à União Soviética, e ao liberalismo. É deste Gramsci, fruto de uma terceira geração de estudos críticos e atualizadores, que é preciso trazer para a nossa cultura, em sua potência de formar maiorias, pela expansão democrática e republicana da identidade socialista, e não pela sua contenção ou por sua neutralização. Em primeiro lugar, essa identidade do socialismo democrático, é fundamental para estabelecer a disputa com as classes dominantes no plano dos valores de civilização que se expressam na atual disputa de fundamentos do Estado brasileiro. Pois a contra-revolução golpista está agindo para refundar o Estado brasileiro como um Estado neoliberal, destruindo o pacto constitucional de 1988. Polemizando com Benedetto Croce, que buscava afirmar o liberalismo como religião da liberdade, Gramsci afirmou, então, que o marxismo seria a heresia da religião da liberdade. Com Gramsci, podemos afirmar, hoje, que o neoliberalismo é o fundamentalismo da religião da liberdade e que, mais do que nunca, com ele, é preciso afirmar o socialismo democrático como a heresia do fundamentalismo da religião da liberdade nesses inícios do século XXI. Isto se faz hoje, sem ter diversações, pela defesa do princípio da soberania popular e do, dos direitos humanos universais, não corporativos, dos cidadãos e cidadãs trabalhadoras, mulheres, negras, índios, quilombolas, gays e todos aqueles que sofrem da opressão e da exploração na sociedade capitalista. A linguagem é, política dos direitos humanos, não naturalista, é claro, e democrática dos direitos humanos, é e deve ser mais do que nunca a linguagem da esquerda. O conceito de hegemonia de Gramsci, em sua originalidade e classicidade, se estrutura exatamente pela democratização radical da própria definição de intelectual e por sua constituição em rede nas organizações populares, visando um novo humanismo, mas massivo, como havia sido a reforma protestante, é, fugindo de uma interpretação iluminista e elitista da vanguarda, Gramsci propunha a organização pela base de uma vontade política e cultural organizada. Faz-nos lembrar aqui o saudoso companheiro Marco Aurélio Garcia, sempre preocupado com a sociedade civil organizada do petismo. Chegamos aqui, então, à relação entre comunicação e hegemonia política. Um Estado autorregulado para Gramsci, seguindo a dupla face do poder, como propôs Maquiavel, seria aquele que maximizasse o momento do consenso e subordinasse a ele o um momento da coerção. A noção da formação de uma opinião pública democrática, que construa efetivamente a liberdade de expressão pública das maiorias oprimidas e exploradas, está, pois, no centro do coração da hegemonia. Ora, hoje sabemos que o PT não formou e ainda está a formar este programa de construção das bases de uma opinião pública como fundamento da democratização do poder. Trata-se de dar voz pública, direito de falar e ser ouvido aos que sempre foram silenciados na história brasileira, como nos ensina o mestre Venício Lima, recém-titulado professor emérito da Universidade Nacional de Brasília. Ninguém pode falar em nome dos que buscam a liberdade, pois ele, ela mesma, a liberdade, depende do direito público de falar com a autonomia de voz. Um cidadão ou cidadã silenciado não constitui-se em liberdade, nem é mesmo um cidadão ou uma cidadã. Mas é preciso at atualizar o conceito de hegemonia, que no Brasil só pode ser também negro e feminista, para um tempo em que vivemos cada vez mais em sociedades mediatizadas, isto é, nas quais a sociabilidade, até nas intimidades, é mediada pelas mídias. Sabemos que Gramsci, Fundamentou-se no partido, na fábrica e na escola pública para a construção de uma resposta nacional popular à crise italiana. É preciso hoje tratar com mais centralidade para a construção da hegemonia, a construção da potência comunicativa na disputa de poder. Não separar comunicação de política, atribuindo a política como certas teorias, fazem uma dimensão exclusivamente linguageira, é, é como fazem algumas teorias é, da esfera pública e do reconhecimento, mas também não isolar mais a disputa do poder, da potência comunicativa das esquerdas. Assim, é preciso falar hoje do poder comunicativo que combina potência de voz, sua potência orgânica e sua potência persuasiva. Chamamos de potência de voz a amplitude de alcance e força de uma linguagem política. De potência orgânica, a sua capacidade de expressar sujeitos coletivos em processos de emancipação. Enfim, de potência persuasiva, a capacidade de neutralizar a linguagem política adversária, que é hoje neoliberal, e de convencer massivamente... Este encontro nacional de comunicação é, democrática e popular tem esses três desafios combinados, de aumentar qualitativamente a nossa potência de voz, através de convergências em TV, rádio, mídia virtual e imprensa, estruturar a potência orgânica dessa voz pública, vinculando-a às forças da esquerda e dos movimentos sociais organizados, e qualificar a inteligência política de sua potência persuasiva como linguagem da liberdade, como linguagem, irredutivelmente, da liberdade pública, contra esta linguagem epistemicida da liberdade, que é a linguagem neoliberal. Em síntese, construir o poder comunicativo da luta hegemônica. Mas ele só pode se construir agora, na luta pública, pela liberdade de Lula. Lula livre. Estamos diante da mais dura, porque construída em meio à violência crescente. Da mais importante, porque de consequências emancipatórias, maiores até do que a campanha pelas reformas de base ou pelas diretas. E mais bela porque de raiz mais popular e de alcance mais internacional de todas as campanhas públicas, políticas da história do nosso país. Com as suas forças políticas em processo de rearticulação e resistência, as esquerdas brasileiras já conseguiram, quando do impeachment, deslegitimar o golpe e, em 2017, construir e consolidar a impopularidade do programa e das lideranças golpistas. A campanha pela liberdade de Lula já, já se inicia com uma grande deslegitimação do sistema judiciário que o condenou. Segundo o Ipsos, que é o Instituto deles, do sistema financeiro, em março de 2018, 51% dos brasileiros já rejeitavam Moro e apenas 39% aprovavam a sua atuação. E a rejeição a Carmen Lúcia já havia ascendido a 49% dos brasileiros, ainda segundo esse instituto adversário. Segundo a última rodada da Vox Populi, 56% dos brasileiros já afirmavam que a condenação de Lula era mais política que judicial e 54% já defendiam o direito dele ser candidato a presidente. A resistência em São Bernardo, o discurso histórico de Lula e agora o acampamento da Liberdade em Curitiba construíram símbolos unitários desta campanha a cobertura da mídia internacional foi amplamente favorável ao ponto de vista das esquerdas já acordada pela denúncia do brutal assassinato de Marielle Franco e da militarização e das, dos atentados à caravana de Lula no sul do país pode-se sintetizar a disputa política comunicativa dessa campanha em quatro dimensões centrais, e aí eu caminho para a conclusão. A primeira é a consolidação das razões judiciais e democráticas da injustiça histórica cometida contra Lula. A primeira fase desta campanha, até o julgamento do TRF4, TRF, conquistou o direito público de acusar o acusador, como no caso do EFIS. A segunda fase, exponenciada no discurso do doutor Batóquio no STF, e na desmoralização da decisão do próprio STF, construiu a razão democrática da presunção da inocência, do devido processo legal e o direito sagrado ao habeas corpus. Agora, é preciso sintetizar em mensagem pública clara essas duas dimensões, consolidando uma larga maioria a favor da libertação de Lula, que é um preso político. A segunda dimensão central é a reafirmação democrática e unitária do direito de Lula ser candidato à presidência da República. Eles querem agora normalizar o cenário político, isto é, redefinir a cena eleitoral sem Lula e com as candidaturas da esquerda e centro-esquerda divididas. Trata-se exatamente de fazer o contrário disto. A defesa do direito democrático de Lula ser candidato a presidente já unifica a esquerda e tensiona a posição ambígua de Ciro Gomes é, a, e constitui, junto com a defesa de Marielle, presente com a investigação e julgamento de seus assassinos, a unidade da grande frente democrática contra o fascismo no Brasil. A terceira dimensão central desta campanha é a da colagem da figura de Lula e da defesa dos direitos públicos do povo brasileiro. Lula, como já se disse como já disse bem, um ex-presidente do PCdoB, é um programa político. Agora, pacificado com o que há de historicamente progressivo na herança de Vargas, ele representa a história da conquista desses direitos no Brasil. Este é o sentido maior da voz plural, multitudinária, negra e nordestina, feminista e popular, centralmente classista dos trabalhadores e descolonizadora da figura de Lula. O juízo do grande historiador da cultura Peter Burke, professor emérito de Cambridge. Cambridge, Lula, para a consciência internacional contemporânea, assim como Mandela foi contra o apartheid racial, é o símbolo maior da luta contra o apartheid social da civilização do neoliberalismo. Mas a quarta dimensão dessa campanha é a mais decisiva, porque ela deve ser participativa, dialogal e mobilizadora. Somos, agora, todos e todas Lulas. Não deve ser banalizada, banalizado esse desafio. É preciso dar voz a milhões. A esperança da candidatura de Lula, as caravanas o demonstraram, não é um fenômeno apenas eleitoral. Mas devemos reconhecer que entre a votação potencial de Lula, que ultrapassa hoje 50 milhões de votos, e o alcance das mobilizações de rua em sua defesa, tem até agora havido uma enorme e desafiadora defasagem. Este é o grande momento da cidadania ativa e da voz ativa. É o um momento mais alto da indignação e também da festa, da fé, da irreverência do povo brasileiro, com os donos do poder e da voz. É o momento do congresso do povo. Seremos é, já capazes, é, eu tive a felicidade de participar ontem, anteontem, em Portugal, em Lisboa, da mais expressiva manifestação de solidariedade, Lula e a Marielle, já feita no exterior até agora, e ela terminou muito bonita, com todo mundo cantando a canção dos cravos, a canção da Revolução dos Cravos. Nós devemos é, já ser capazes de sair agora com a esperança de sermos algo em torno de um milhão de Lulas, soma de todas as manifestações em todos os recantos do país e do mundo, nesse 1 de maio, o mais importante das classes trabalhadoras brasileiras em toda a sua história. Seremos capazes disso, companheiros e companheiras? Termino assim a minha breve exposição.